Oi, design ecológico aplicado numa pequena propriedade, vamos ver design ecológico, gestão hídrica, é, ciclagem de nutrientes, reaproveitamento de materiais, vamos dar uma olhada. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No, no vídeo de hoje, na verdade, separado em dois, a gente vai conhecer a casa da Neise, minha irmã, aliás. É uma casa feita com recursos do Minha Casa Minha Vida. Mas muito bem feita, porque teve o cuidado de, de trazer um arquiteto para pensar a casa e de trazer a mim mesmo, né, para pensar o terreno de entorno da casa. Então a gente vai ver que num terreno pequeno é possível fazer um punhado de coisas. Gestão hídrica, reaproveitamento de materiais, é, a canalização das águas em bacias de contenção, bacias de infiltração, jardins filtrantes, de reaproveitamento de nutrientes, dos alimentos que saem da casa, da construção de uma pequena horta, um jardinzinho muito legal, que aí tem o toque da, da dona da casa, a Neise. E a gente vai dar uma olhadinha nisso. Vamos ver como é que ficou. Mas e no caso de um terreno pequeno, será que dá para fazer alguma coisa? Olha só, vamos conhecer a casa da Neise. Uma antiga grade, conseguida em ferro velho, pagou um real, um real e cinquenta na época que comprou, é só fuçar que a gente acha, trouxe, lixou, pintou, aí o detalhe das roseiras e ao mesmo tempo delimitando alguns espaços, o fundo da casa, Olha só uma cerquinha de bambu fazendo a divisa toda da casa. É uma casa minha casa minha vida, mas que foi contratado arquiteto para fazer as coisas. Então, dentro do das possibilidades do minha casa minha vida, foi possível comprar ou instalar um uma caixa d'água, um coletor de água de chuva. Olha só, trazendo do telhado. Ao lado, uma trepadeira, o uso de um pallet, lixado e pintado. Aqui novamente, as íris que começam a dar os botões, daqui a pouco está tudo florido. A íris, ela cresce espalmada dessa maneira. Então, daqui a pouco, ela vai cercar toda a propriedade, se, se for o caso. Aqui um pé de... Como mirra. é que chama? Um mirra. pé de mirra. Ou o pessoal chama de incenso também. O terreno foi trabalhado com curvas de nível. A descidinha... O declive do terreno está em patamares. A gente pode observar que também o terreno foi trabalhado com diferentes subidas e descidas de maneira a reter um pouco mais de água. Vendo de longe, a gente consegue perceber aquele pedaço ali ele está um abaulado, que é justamente para reter um pouco mais de umidade. E isso já fica claro, como a grama está mais verde naquele lado. Nesse pedaço a grama está sendo comida. Isso daqui é problema de cupim. É preciso achar onde é que o, o cupim está morando para... É que se não se deixa, vai acabar com, com gramado. Mas então, olha só, ao mesmo tempo, as curvas de nível elas vão segurando um pouco de água. Uma bacia de contenção, um jardim filtrante, aqui ela está funcionando mais como uma bacia de contenção. A água que, que se acumule por aqui, ela tende a ficar mais tempo aqui, portanto, infiltra, então vai manter um pouco mais úmido o terreno. Acho que dá para mostrar aqui, Bom, uma pequena... o declive do barranquinho vem descendo, depois uma leve subida, é o bastante para reter água em todo esse pedaço. Olha lá atrás também o declive descendo, né? o fundo do vale e novamente uma subidinha a água fica toda retida nesse lado. Desse outro lado, o terreno foi trabalhado para canalizar a água lá para trás. Então, veja que aqui do canto tem um declivezinho, de maneira que junto dos alicerces, a água não fica retida. Ela é encaminhada aqui para esse fundinho de vale. Desse fundinho de vale ela vai ser encaminhada por esse corguinho que, que foi feito, né? uma depressãozinha, de maneira que a água que vem aqui do, da divisa e a água que venha aqui da casa, ela se acumula no fundo do vale e é levada para frente da casa. De maneira que a gente evita que a umidade fique próxima da casa. Desse outro lado, ali em cima, a calha, antes de fazer a ligação para a caixa d'água, ela derramava a água nesse pedaço. E aqui outra vez, uma bacia de contenção, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó. Essa água ficava acumulada por aqui, e a partir desse acúmulo, veja que foi direcionado uma subidinha, e aqui uma bacia de contenção, esse é o Thor, e dessa bacia de contenção, do outro lado da casa, também o terreno trabalhado com uma caidinha daqui da, da casa para dentro e da divisa do terreno para dentro também, de maneira que tem-se uma, uma valetinha que encaminha a água para um lado e para o outro. Mais ou menos da metade da casa para cá, a água desce e vem se acumular aqui na bacia. E da metade para lá, a gente já vai ver, ela segue para o jardim. A casa faz a, a ciclagem de nutrientes. Uma hortinha, reaproveitando os tijolos que sobraram da, da construção. Várias plantinhas aqui: ervas de cheiro, uma couve-flor, uma, uma couve, boldo, orégano, salsinha, cebolinha, é, feijão, feijão de corda, alho poró. alho poró. Que mais, Neise? Orégano, uns tomatinhos, manjericão. Tudo nesse pedacinho aqui, ontem a gente refez esses jardinzinhos aproveitando os blocos. Então a gente tem agora várias possibilidades a mais do bloco, aproveitando o terreno. Aqui atrás uma pequena intervenção, plantando algumas mudas. pezinho de abacate que foi nascendo por aqui. Ali do outro lado, à direita, um pé de amora, as íris, o incenso. Olha só, um pallet. Agora ele vai ser lixado e pintado. Esse aqui é um alho poró, dando a flor, o pendão floral. Salsinha. E desse pallet... Esticamos alguns fios até a cerca, de maneira que o feijãozinho possa subir por ele. Ali no fundo, uma folhinha de uva, uma parreirinha que vem vindo por ali também. Vê só, aqui é um terreno de 300 metros? 250, 250 metros quadrados. Então, se estiverem curtindo a ideia, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos e fica atento. A gente está começando a andar por aí, dando cursos e oficinas. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente, de repente a gente leva alguma coisa aí para a sua região. É, com poucas pessoas, coisa de 10 pessoas, já é o bastante para viabilizar um curso aí na sua região, se não estiver muito distante, mas a gente conversa, legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!